Antes desse vídeo maravilhoso começar, eu queria dizer que ele tá recheado de spoiler. Então, se você tá vendo a série de The Last of Us pela primeira vez, fica longe desse vídeo. Nessa semana, mas especificamente no domingo, foi lançada a adaptação da série dos jogos de The Last of Us. E nesse vídeo, eu vou explicar o porquê uma sequência direta da franquia dos jogos de The Last of Us é desnecessária. Bom, antes de começar, eu queria deixar claro que eu não tô falando da série de The Last of Us e sim sobre uma possível continuação da saga dos jogos de The Last of Us. Bom, na época do lançamento do The Last of Us 2 mais ou menos surgiram vários rumores e teorias de que poderiam ter já concluído um roteiro para um terceiro jogo, mas ninguém se aprofundou muito nisso no final das contas até porque era só um vazamento sobre um possível roteiro não tinha nada conclusivo e nada concluído mesmo no final das contas tanto que não foram vazados esses roteiros, só foi apontado uma nova IP para a produção dos jogos da Naughty Dog e esse vazamentozinho de que teria um roteiro pronto já pro The Last of Us. Mas não foi nada tão profundo ao ponto de terem certeza de que o um The Last of Us 3 poderia ser produzido. Bom, eu não descarto a possibilidade de ter sim uma sequência do The Last of Us, até porque já estão produzindo aí meio que um multiplayer né, do The Last of Us 2 e vamos ser sinceros né, as duas franquias que mais dão dinheiro para Naughty Dog hoje em dia é The Last of Us e Uncharted então até que seria meio que Lógico eles fazerem uma continuação em algum momento oh, Sabendo que provavelmente em algum momento pode surgir uma sequência de The Last of Us 3 Eu vou explicar aqui pra vocês a minha opinião sobre o que, que eu acho que é desnecessário ter uma continuação E pra eu explicar isso pra vocês eu tenho que usar pontos do segundo e do primeiro jogo Bom, pra começar, eu acho que até o segundo jogo foi meio desnecessário. Se não for levar em consideração o tema principal que eles abordaram, né? Nos flashbacks da Ellie, que era o processo de cura, o fato do Joe ter mentido pra Ellie sobre ter mais com ela e ele ter matado todo mundo lá, né? Agora eu acho que a questão da vingança, da Abby, foi algo muito conveniente a série continuar, sem ter só, só esse motivo da Ellie ter sido enganada pelo Joel, então teria muito mais jeitos deles aprofundarem a história da Ellie, como ela passou por isso, como ela descobriu isso, não sendo só pelos flashbacks né, mas durante o jogo mesmo, até mesmo com o Joel estando vivo. Sim, eu acho o jogo muito bom, sabe? eu não acho o jogo ruim, o The Last of Us 2 é um dos meus jogos favoritos, e o 1 também, As franquias que eu mais gosto de jogar e de ver coisas sobre, mas eu acho que eles conseguiram deixar um pouquinho forçado um The Last of Us 2, ninguém sabia onde ia ser o ponto de partida, mas eles conseguiram, né? Apesar de ter sido meio desnecessário, desnecessário que eu quero dizer não é, não podemos ter franquias do The Last of Us, mas não soa meio forçado, eles tentarem manter essa franquia ao ponto de ela Talvez se tornar ruim, sabe Porque qual é o ponto de partida a terceira sequência, agora No segundo jogo, a Ellie termina sozinha Indo pra algum lugar que a gente não sabe onde é A Abby termina andando Por um lugar também com o leve Que a gente não sabe pra onde Existem algumas coisas sim, que podem partir De um próximo ponto de partida pro terceiro jogo Como talvez, uma nova possibilidade Dos vagalumes terem ressurgido né? A gente não sabe direito com quem A Abby tava falando naquele rádio Tem aquela organização que aparece no final do jogo também que são os cascavéis Existem várias coisas assim que podem trazer uma nova sequência Só que o que poderia acontecer Daí em diante O jogo ia continuar com a L com a Abby Qual que ia ser o foco Quem que eles iam enfrentar Também como as duas iam se encontrar de novo em algum momento Sendo que as duas basicamente se afastaram Sabe, as duas iriam se ajudar Elas iriam continuar se odiando Sabe, não tem um fim conclusivo E é justamente para ter uma sequência do jogo Só que soa como se a empresa Quisesse continuar tendo o jogo né, em mãos para eles continuarem tendo lucro, o que não é mentira, né? Eles querem continuar tendo lucro com esse jogo. Por isso que para mim sou meio forçado e desnecessário uma sequência para o terceiro jogo. E eu acho que o que se encaixaria melhor como uma sequência da série desses jogos seria uma prequel do primeiro jogo naqueles 20 anos de time skip que se passam enquanto o Joel conhece a Tess, por exemplo. O que eu achei que a série iria explicar melhor, ou dar uma aprofundada melhor nisso, mas não. Eu acho que essa sequência do The Last of Us 3, mostrando uma parte desses 20 anos do Joel, mostraria melhor por que, que o Tommy saiu dos vagalumes, por exemplo. Aprofundaria essa história no Tommy, né? O Tommy é um personagem que precisava ser aprofundado no primeiro jogo. E no segundo jogo também, eu devo dizer. Eu acho que ele vai ser até mais aprofundado na série, porque já mostrou muito mais detalhes dele na série do que do Joel que a gente conhece e da Sarah, né? Com esse primeiro episódio. Mas o foco aqui é o jogo. Então, eu acho que seria melhor uma prequel que mostrasse também como o Joel superou o luto da Sarah. Que ele não superou realmente totalmente, né? Até porque não superou a morte da sua filha. Mas mostrasse como foi essa, essa luta com o luto, sabe? Mostrasse como foi a personificação do Joel pra ele se tornar essa pessoa que ele se tornou Na época que ele conheceu a Ellie Que era uma pessoa mais fria Uma pessoa com menos confiabilidade em outras pessoas Sabe, do jeito que ele é Não que eu ache que vai dar errado o terceiro jogo Eu acho que o terceiro jogo da Naughty Dog Se for lançar mesmo Vai ser um jogo muito bom, sabe Porque eles conseguem fazer uns bagulho que a gente não consegue pensar né? Ninguém acreditava que ia ter um puta ponto de partida foda Pro The Last of Us 2, como teve Então esses são os meus contrapontos A minha própria opinião, sabe De que talvez eles consigam sim Fazer um The Last of Us 3 Que não seja uma forçação de barra, sabe Para continuar o jogo E continuar o jogo E sempre poder continuar o jogo Bom, resumindo Eu acho desnecessário uma continuação do terceiro jogo Mas eu acho que se tiver uma continuação não vai ser ruim, só vai ser forçada, mas que convenientemente vai ser boa por causa das pontas soltas que eles deixaram no segundo jogo, assim como eles fizeram com o segundo pra produzir, eles deixaram várias pontas soltas no primeiro. Bom, comenta o que vocês acham aí nos comentários, se vocês acham que deveria sim ter uma continuação ou que a série deveria morrer como herói e não viver ao ponto de se tornar o um vilão. É isso, deixa o like no vídeo e até outro dia.